O do Becker oh, também. Ué? Nós tá com 2.800 então, cobre com e 2.400 alumínio. Sei mano. Sei Fala com ele. Quanto? É. Quanto? 2.800 cobre e 2.400 alumínio. É um brincante. O Cicu tava aqui, né? Caralho, o baliz ficou aço. Ó, ó o, oh, tá oh, o eu, cabaço, ó oh, o cabaço no Instagram. Sai, louco, ó o retardamento, véi, sai, louco.